Hey, Monsters! Tudo bem com vocês? A gente tá aqui no trânsito, meu carro ele tá meio maluco porque ele tá com o para-brisa ligando sozinho e estamos indo encontrar com o meu amigo e amigo da Manu, o William, ele é fotógrafo e nós vamos fazer uma sessão de fotos bem Tumblr, bem anos 80 90 e vai ser muito legal, tem umas roupas que foram selecionadas por uma colega minha, que ela é dona de um brechó, então nós estamos indo encontrar com ela agora, lá no brechó e bom, é isso, acompanha o caminho. Meu brechó é de urano, é o nome mara do brechó da Natália. A Ná e o Will montaram looks absurdamente legais para minhas fotos que vocês não podem perder. Se vocês querem roupas diferentes e baratas para incorporar o seu guarda-roupa, então segue a Nath no Instagram. O senhor Will já tinha feito algumas fotos comigo e eu já tava com saudade da gente se encontrar. Por isso, a gente decidiu trazer pra vocês uma sessão de fotos super cheia de referência aos anos 80 e 90 e o nosso querido Stranger Things. Ô oh, meu amigo, quer te conhecer? Seu amigo, o que? Você é meu amigo, garoto. Ah, então tá bom. Fotografar pra vocês é sempre uma passagem por outro mundo, onde eu posso ser qualquer coisa que eu quiser. E eu espero muito que vocês gostem das fotos e das colagens que estão saindo no meu Instagram e no Instagram do Will. Então segue a gente lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Eu entrando então, no, no nosso <risos> Tá tímida, né? A gente tá aqui, todas bonitas, atravessando a rua, quase morrendo atropeladas. As pessoas elas olham pra gente e uma mulher no prédio, subindo. eu fiquei com medo um pouquinho, mas tá rolando. Qual a produção? Com a roupinha ali, que vai desvestida, o outro ali com o tênis na mão. Obrigado por assistirem o vídeo Eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima e falou!